Olá companheira e companheiro do PT, eu tenho uma pergunta para te fazer, qual é a formação política que nós precisamos para estarmos mais conectados com as lutas e os sonhos do povo brasileiro? Esta é a pergunta que está mobilizando a Conferência Nacional Paulo Freire de Educação e Formação Política do PT. Mas para que esta conferência possa ser um sucesso, nós precisamos de você. Por isso, eu quero te pedir, a você dirigente, a você militante, que ajude a fazer esta conferência acontecer na sua zonal, na sua cidade, no seu município. Nós já começamos a nova primavera do PT e queremos que você esteja conosco. Um grande abraço! Nova primavera. O PT quem faz é você.